Bom gente, eu tô aqui hoje pra falar o resultado da prova do assassino Porque é uma prova muito complicada pra eu estudar Outra vez eu tentei escrever e as pessoas iam me interrompendo E se vocês me viram em 20 minutos desabafando e chorando Vocês vão me assistir em 15, 30, meia, uma hora, sei lá Explicando uma prova em que vocês gastaram 24 horas pra fazer Primeiro eu quero que vocês entendam E também porque eu queria fazer um vídeo Porque eu... Toda vez que eu ligo a Khan, ou é pra tirar a roupa, ou é pra chorar. Então, eu queria que vocês tirassem essa imagem de mim. que eu sou apenas aquele rapaz que só chora ou tira a roupa. Mentira, eu não tira a roupa não, mas diz as más línguas, né? Então, o que eu quero fazer esse vídeo é porque... É... Esqueci de pôr o celular no silencioso. Toda hora vai apitar alguma coisinha. Então, esse vídeo é pra... É porque você também tem que entender que essa prova, ela é intencionalmente difícil. Quando a gente senta, a gente monta, a gente tenta colocar as coisas de maneiras bem delicadas. Porque se a gente colocar o óbvio em todos os álibis, vai vencer aquele que tiver mais pessoas ajudando e que tiver que conseguir juntar os dossiês primeiro. A partir do momento que a gente coloca vários álibis difíceis, vence aquele que gastar mais tempo quebrando a cabeça. Então, uma pessoa, da, da vez passada, uma das últimas pessoas que enviou a resposta, que foi o Juan, conseguiu acertar. Dessa vez, também, uma das últimas pessoas que enviou a resposta, conseguiu acertar. Que eu não vou revelar o nome dessa pessoa até o momento. Primeiro, eu vou por dossiês e explicar como cada dossiê inocentava. Quem não leu a prova vai boiar nesse vídeo, então pode pular para final. Quem participou da prova, continue com a gente nesse mesmo canal. Então, no primeiro momento, o que que acontece? Havia dicas escondidas pelo site. Ou seja, além dos dossiês, além dos depoimentos, tinham links ocultos, provas ocultas que traziam dicas que ajudavam as pessoas a descobrir o crime. Ok? Então vamos, de, de acordo com cada dossiê, eu vou revelar que dicas eram essas. O, desse, o que é o dossiê 1? O dossiê 1 traz os objetos que eles encontraram na cena do crime. É... É... Há muitas pessoas usaram a camisinha como desculpa que, tipo... A pessoa que o assassino não ia usar uma camisinha pra... Não podia ser o muçulmano, porque o muçulmano ia usar uma camisinha, tipo assim... Em que momento falou que o assassino comeu a vítima para ele ter usado a camisinha, sabe? Não tem, não tem onde ele ter usado a camisinha na história, no contexto, não tem. Então, por isso que não encaixava. Nesse primeiro dossiê, as pessoas eram inocentadas por duas, dois, dois fatores. Primeiro, o fato do, do da senha estar anotada no panfleto do pastor Everaldo. Se estava anotado num, num panfleto do pastor Everaldo, a, o a assassino levou o panfleto para a cena do crime. Gente, desculpa, eu tive que sair porque o povo aqui tá escutando araquieto e eu tive que dar um jeito ali, senão... Então, tinha vários objetos na cena, não necessariamente todos eles passaram pelas mãos do assassino, se não me engano... Se não me engano, lá no. No. A, fra... a Sem querer. É. A frase era. era... Desculpa, gente, tô bem. Não tá ficando. A frase. Gente, já falei quatro minutos, não falei nada ainda. Ai, meu Deus. Então, quando você, a frase, o dossiê 1 um era eu matei esse puto, né, que você tinha que descobrir o Código Morse E a primeira frase que eles falavam é que, tipo, nem todos esses objetos foram coletados no chão. Mas nem todos eles estavam nas mãos dos assassinos. Ou seja, alguns objetos lá apenas estavam no chão. Durante toda a história, por diversos depoimentos, falam que pessoas transavam naquela sala. Obviamente, esperava-se que tinha camisinha no chão. Não necessariamente essa camisinha passou pela mão do assassino, então... Eu não entendi por que, que as pessoas usaram a camisinha para inocentar as pessoas. E, tipo, em que momento o assassino usou essa camisinha? Aberta. Entendendo? O, então, o panfleto do pastor Everaldo inocentava o Juan, que era afiliado do PSOL e, em diversos momentos, nos depoimentos de outras pessoas, que era o Garoto de Programa, ele falava que ele não votava, em um momento, em pastor Everaldo. E... O assassino lev tinha o um panfleto de Pastor Everaldo e precisou anotar a cena em algum lugar. E anotou no panfleto que ele tinha no bolso. Então não poderia ser alguém contra o Pastor Everaldo. E os números estavam, os números estavam anotados no papel. A pessoa precisava ler os números para conseguir abrir o cofre. Se os números estavam anotados pequenos, tinha o óculos quebrado, a, a, a prova do óculos quebrado. E durante a história, outras pessoas falaram que o óculos era da Priscila, ele havia sido quebrado numa discussão que eles tiveram por causa do lanche, então não podia ser também Priscila. Então já eliminava dois suspeitos aí no dossiê 1, um. Priscila e Juan. Priscila que era garçonete, então não podia ser ela e não podia ser Juan. A segunda prova, ela era a prova das impressões digitais, As provas, a prova das impressões digitais dava o dossiê 2, e o dossiê 2, ele era o seguinte, eram fotos dos, das cenas do crime. E nessas fotos da cena do crime tinha foto da janela quebrada, que foi a janela que a pessoa quebrou para ir para a porta, para fugir pelos fundos, mas não sentava ninguém. Tinha cigarros com mancha de batom, outros sem mancha de batom, mas vários cigarros, que também não, não influencia. É, o tapete molhado o tapete molhado provavelmente de uísque, que nenhum um dos depoimentos o, o policial fala que o tapete tinha uísque molhado, mas que também não inocenta ninguém. Taça quebrada, pano e o que influencia é o pão mordido, o sanduíche mordido. Nenhum dos depoimentos diz que o sanduíche era de lombo, que a Priscila havia levado para aquela sala um sanduíche de lombo de porco. É... E o, o Bruno recusou a comer o sanduíche. Ou seja, o sanduíche era para estar inteiro. Se o sanduíche estava mordido, alguém mordeu, certo? Mas quem garante... Aí, duas pessoas não poderiam morder o sanduíche. Aqui a celíaca, que tinha uma doença lá que é intolerante a glúten, né? Que não pode comer farinha, trigo nada de derivado, pão, inclusive. E o muçulmano, porque o muçulmano não poderia comer carne de porco. Então aí não acertaria os dois. Mas você falar, mas como que você teria certeza que era o pão para começo de conversa? Primeiro, como que você eliminaria alguém para os outros hábitos E tinha duas dicas extras para ajudar nesse dossiê. A primeira dica, ela tava... se vocês entrarem na página principal da prova e clicarem. Ah, não, em cada ficha de cada suspeito tem um, um código que você lê com o celular. No, no suspeito número 13, quando você passar o celular lá pra ler, eu não sei como é que eu falei isso não, quem fez foi Doug. Quando você passa, eu sei que você passa o celular, aparece a seguinte mensagem. Você sabia que muçulmano não come carne de porco? Ou seja, já tava dando uma dica, tipo, já te avisava que muçulmano não comia carne de porco. E durante todo o depoimento de de Mames, Mames deixa claro que ele é muito religioso, que ele segue a religião à risca, e que ele está ele revoltado por causa da religião. Então, tipo, ele é muito preocupado com a religião. E o outro tem intolerância a um, a um alimento que não tinha por que ele comer durante uma cena do crime. Se ele não é intolerante àquele alimento. Outra coisa, e outro fato que, que também tem... É que se você clicar na ficha do, da vítima, do Bruno de Toledo, e se você clicar no rosto do Bruno, do desenho do, do Bruno morto, vai para um link oculto. Esse link oculto é um depoimento de uma testemunha que você pode ouvir. E essa testemunha afirma que tem certeza que quem mordeu o sanduíche foi o assassino. Então, aí já deu todas as dicas. O assassino que mordeu o sanduíche, não tinha as outras evidências. Era... Se você não conseguisse chegar na conclusão, você tinha que pesquisar. Pesquisar, teve participantes que conseguiu achar até três dicas ocultas, mas eram quatro. Porque, como eu disse, era uma prova de 24 horas, que dependia muito do esforço e da dedicação. Quanto mais você dedicasse, mais você se esforçasse, mais coisas você ia encontrar para embasar sua resposta. Então, nessa, você eliminava mamis e eliminava os com problema com... Com o glúten, que é o JJ, né? Não, JJ não, que é o... Tiago Dias, que era o cliente mais rico lá do, do local. Então tá, e vou, vou, vamos pro dossiê 3. Todos esses vocês entenderam até agora, né galera? Espero que sim. Se vocês reclamarem, vocês são os próximos a morrer. Ah, desculpa. Esse foi o dossiê que eu acabei de falar, foi o dossiê 3 acabei de me confundir aqui. vocês vão me desconsiderar que eu não vou gravar outro vídeo que eu já tô falando em 10 minutos esse foi o dossiê 3, no dossiê 2 é o áudio desculpa, é o áudio com certeza e nesse áudio tem um depoimento de um policial que ele fala que o assassino tentou limpar impressões digitais com álcool, na verdade ele não tentou, ele limpou e deixou alguns vestígios de impressões digitais e tem um dos suspeitos no caso o Gabriel Bruno, ele tem síndrome de Nagali, que uma das, das das dos sintomas, sintomas que fala, sintomas sei lá, uma das consequências é a ausência de impressão digital. Então, se ele não tem impressão digital, porque ele limparia impressão digital? É outra pessoa que se não sentaria que lá falava que o assassino tentou limpar o sangue com água sanitária, mas o, o sangue não se limpa com água sanitária porque o luminol encontra o sangue alarde dizia que tinha vários outros produtos químicos que poderiam limpar o sangue, inclusive ácido muriático. Ou seja, uma pessoa que sabe química, ela não ia comer essa besteira. No caso, o professor Gustavo Marichal. Aí você fala: ah, "Mas e ele podia saber química, mas não tão bem química". Aí temos outra dica oculta que na prova da memória, no dossiê para chegar na prova da memória, que é o puzzle memória, não, puzzle, que é o quebra-cabeça. Embaixo tem uma letra de uma música, um trecho de uma letra de uma música. Esse trecho de uma, de, dessa música que tá lá é a música, é um trecho de uma música que chama da, da banda Kings of Lion. É Kings of Lion que fala? Acho que é. Que o, o álbum dessa banda chama Meca, é, Mechanical Bull, né? E essa música, esse trecho dessa música chama Super Soaker. Soaker, sei lá, essa música, se você digitasse no lugar do puzzle, digitasse Super Soccer, te levava para outro puzzle, que era uma pessoa segurando uma medalhinha. Essa medalhinha era o prêmio no Nobel de Química. Aí, ela, se você resolver, era um outro quebra-cabeça, se você resolvesse esse novo quebra-cabeça, aparecia uma mensagem. Que uma pessoa falava, olha, que bacana, Gustavo Marichal é realmente inteligente, ele ganhou um prêmio Nobel de Química. Tipo, Uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel de Química saberia apagar o sangue com outros produtos químicos. Então, inocenta esse no dossiê 2. Então, já inocentamos no dossiê 1, um, no dossiê 2 e no dossiê 3. Vocês entenderam o negócio do sanduíche. O sanduíche, a gente sabia que ia ser um bem difícil, que as pessoas tiveram mais dificuldade de associar o lombo ao muçulmano. Por isso, a gente colocou duas dicas só para ele. Vocês tinham que ficar atentos a essas dicas. No dossiê 4, vamos correr, porque eu não quero bater o recorde do último de vídeo. No dossiê 4, tinha o cofre. É, o cofre, ele indica que ele pesava. O primeiro ele foi aberto, porque eles tinham a senha. No papel lá de outro dossiê tinha a senha anotada desse cofre. Ele abriu o cofre, tinha um outro cofre dentro. Dentro desse outro cofre, ele não conseguiu abrir, tava, a senha não estava batendo. Então ele tentou, a pessoa tentou carregar. Sabe, quando a pessoa tentou carregar, ela não conseguiu. O cofre pesa 100 quilos. No depoimento de Mariana, Mariana fala que Renato ele pratica levantamento de peso e está na última classe. O levantamento de pre preço, peso é dividido em classes. A última classe é para pessoas que conseguem levantar 120 quilos ou mais. Se o cofre tinha 100 quilos, obviamente ele ia conseguir levantar o cofre. E diz que a pessoa não conseguiu levantar o cofre de 100 quilos. É, então eliminaria o Renato E eliminaria também o canhoto, que é no caso o JJ, que ele revela que ele é canhoto. Porque é, um destro usa a mão direita para fazer a maioria das atividades. No caso, a pessoa tentou abrir o cofre depois de esfaquear a vítima. Quando ela esfaqueou a vítima, a mão com que ela esfaqueou ficou suja de sangue. Então vocês podem perceber que os dois cofres estão sujos somente do lado onde a mão direita encostaria. Inclusive, o cofre em que ele tentou carregar dá pra ver a marca da mão. Ou seja, só de um lado, o outro lado não. Indicando que o assassino usou a mão direita pra matar. Na fuga, tem o um dossiê da fuga. Nesse dossiê da fuga, mostra as marcas de pegadas e duas coisas. Um, o... Douglas ele manca. Se o Douglas manca, a profundidade de um pé de uma de uma pegada seria maior do que a profundidade de outra. Ou no mínimo teria a marca de uma bengala também acompanhando as pegadas. E não havia isso. Então ele é eliminado. E a assistente de JJ, que é a Ana Lu, ela tem xeroftalmia, que é cegueira noturna. Ela tem dificuldade de chegar à noite por falta de vitamina, por deficiência de vitamina A. E lá, lá diz que o, que o local era escuro, então ela não conseguiria enxergar um local cheio de valas para passar sem iluminação e conseguir escapar. Então não poderia ser ela. Já no dossiê 6 diz que tem a, a imagem da arcada dentária do assassino, porque o assassino mordeu a vítima. Aí eles formaram a arcada dentária de acordo com a mordida. E no depoimento de Gabriel Bruno, ele revela que o Felipe perdeu o dente canino, inclusive o dente canino estava com ele, naquela noite. Então, obviamente, ele não poderia ter dado a mordida, porque ele não teve nenhum dente canino. E outra coisa, o... no dossiê, revela que, o... que as facadas foram a causa da morte, mas diz que a vítima já estava desacordada, ou seja, o, assass... o assassino ele não matou no desespero. A pessoa já estava desacordada, o Bruno já estava desacordado, e o assassino foi matando. Durante o depoimento dela, Viníci... Vi Vinícius, Vivi Dávila, ela diz que ela no depoimento ela tem transtorno obsessivo compulsivo por simetria e alinhamento. Ela fala dos degraus, ela fala inclusive da cicatriz do segurança, que ela tem vontade a todo momento de fazer uma outra cicatriz. No depoimento deixa que eles entender parecendo que ela, porque ela tem raiva dele, mas não é porque ela tem raiva dele, é que, porque ela acha que deve ter outra cicatriz. Se vocês repararem, a gente foi cuidadoso em muito detalhes. estou tentando ser bem rápido aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas até a foto que a gente usou dela é uma pessoa que não tem brincos, que não tem acessórios, porque ela tem obsessão por simetria. Então, se ela queria fazer uma cicatriz no segurança idêntica, só pelo fato de ele ter uma segurança para ter uma segurança não, uma cicatriz para ter duas cicatrizes um em cada olho. Como que ela daria facada só de um lado? Essa, esse transtorno obsessivo é um problema de saúde, não é um, tipo uma maniazinha. É um transtorno. Uma pessoa transtorno compulsiva por simetria, ela, ela teria a necessidade de fazer os cortes do outro lado. Não é uma mania de fazer o nome do pai quando passa na frente de uma igreja. Não, é um transtorno. Então não poderia ser a Vivi, que foi muita gente que chutou a Vivi. E no dossiê 7, que é o último dossiê, tem o um fio de cabelo, obviamente o careca não poderia ter o um fio de cabelo. As fotos eram dos, dos suspeitos, mas na página principal diz que as fotos foram tiradas no dia seguinte. Então, o careca não poderia ser careca, porque o fio de cabelo do assassino estava lá. Mas e o fio vermelho, você teve gente que se baseou na roupa que eles estavam usando nas fotos. Mas as fotos foram ditas, no, lá na, na página principal diz, as fotos foram tiradas no dia seguinte à morte, quando foram colher os depoimentos. Ou seja, se tiraram a foto no dia seguinte, você não podia levar em consideração aquelas roupas para analisar pelo fio vermelho. Porque principalmente o assassino teria tomado banho, porque ele estava sujo, porque ele estaria... E... Na, primeira, na página Essa tinha uma outra dica O tempo todo diz que o outro, Muita gente também chutou o Woodson de, O tempo todo diz que o Woodson é Coxinha, pedia intervenção militar Que ele tinha pavor De tudo que era comunista E de tudo que era associado a ele Que ele participou das últimas manifestações De intervenções militares E as pessoas estavam associando a cor vermelha Ao comunismo Mas não só isso, se você clicasse na cara do Kevin Na página principal abrir uma nota de jornal Nessa nota de jornal, nessa nota de jornal, diz que diz o seguinte: eu vou ler a nota de jornal. Há bastante ódio nas marchas conservadoras que pedem o impedimento de Dilma e a volta dos militares. Durante o último ato, foram registrados conflitos entre os próprios manifestantes da direita, além da violência contra pessoas que, porventura, passaram pelo local do ato de roupa vermelha. Com tanto sentimento de raiva e intransigência no ar, aumenta cada vez mais a possibilidade de ocorrências mais graves em eventos futuros. Os manifestantes, inclusive, declararam que, neste ano, nem Papai Noel vestirá a roupa vermelha. Com todo o ódio declarado por parte do... Dos manifestantes que estavam nessa manifestação, depois de último declarar que ele estava nessa manifestação e que ele compactua desse mesmo ódio pela cor vermelha, obviamente o assassino não estava usando a roupa vermelha. Podia ser qualquer outra pessoa vestindo roupa vermelha, menos essa pessoa paranoica. Ao eliminar todos esses sete suspeitos, o único que sobra é a Mariana. Não tem nenhum motivo. As pessoas falaram que o cigarro eliminava ela, mas... Lá fala, nem todos esses objetos passaram a mão pelos assassinos. E não tem nenhum indício que o assassino fumou cigarro. Não tem nenhum indício, nenhuma dica, nada. O assassino não fez nada com o cigarro. E outras pessoas eliminaram ela. Eu acho que foi basicamente pelo cigarro as pessoas que eliminaram ela. E. O motivo de Mariana, ela já tinha falado. Era pra assumir os negócios da empresa, ela também era ambiciosa, ela era gananciosa, ela... o Bruno não deixava ela crescer, o Bruno não deixava ela tomar cargos mais altos, e ela sempre queria mais dinheiro, e ela queria mais tudo, então ela aproveitou um dia, não foi coincidência que num dia de confusão alguém matou o Bruno, não, foi porque ela aproveitou a coincidência que estava tudo tumultuado, o salão, e aproveitou esse dia para matar ele. Dando uma cacetada na cabeça dele e depois matando com as facadas. E ela tinha uma das senhas, ela tentou roubar ainda o que estava no cofre, mas o Bruno ainda tinha cofre dentro de cofre porque ela não tinha acesso às outras senhas. E acabou não conseguindo levar nada, mas mesmo depois da morte de Bruno, no, depo no próprio depoimento dela, ela já denuncia o que ela conseguiu realizar o que ela queria, que foi... Tomar os negócios de Bruno, que ela já fala assim Eu vou dar continuidade aos negócios dele E o motivo dela já estava deixado lá é, é, eu, eu vou dar... O motivo que ela queria matar ele é porque ela queria pegar os negócios dele Então a gente não tinha que procurar o motivo dela Mas todos esses fatores inocentavam É claro que uns eram sutis As pessoas foram criativas Outras tinham dicas Ah, mas a gente como que a gente ia imaginar que tinha dica? Porque se... era fuçando, era tentando pesquisar Teve gente que achou você via aquele trechinho de letra de música, você via esses códigos celular, será que você não ia checar todos? Se você checasse um e visse que tinha uma dica, você ia pensar, será que não teria mais? Então a prova era isso, é você procurar, é você buscar. E quem conseguiu ficar imune foi o Bernardo, que ele chutou Mariana, chutou não, acertou Mariana. E ficou imune, parabéns Bernardo, você foi o único a acertar. Os outros chutaram várias outras pessoas, teve pessoas que quase chegaram perto... Mas espero que vocês tenham gostado dessa prova, porque ela foi muito trabalhosa. Na verdade, essa prova é muito trabalhosa. Porque a gente tem que pensar muito, muito mesmo. Eu sei que falando aqui parece muito fácil. Mas pra vocês que estão... Mas... E eu, eu espero de verdade que... Vocês... Ao eu mostrar essas provas, vocês tenham entendido. É... O que não sentava realmente cada um. Beijo, é isso. Até o Conselho Tribal.